vou fazer as rimas meia boca, toma sustagem Pra você jogar na cabeça do meu pai Saber aonde que mais já pensou Os seus treps, suas rimas, suas leves É firmeza, mano, o que você conquistou Sabe a hora legal, socorro Tô aí pra ver mais um favela acendendo Só que agora eu vim pagar seu brilho Que cê acha que só tem você aqui mesmo Fica tranquilo, Eu não tô nem indo, vim pra respeitar Eu vim pra trombar na batalha mas a sua placa e mostrar que aqui nunca foi seu lugar Você acha que ia é tudo isso, mas você não riu. Ela me manda, parceiro porque eu vim passar por cima Não é que eu tá, esqueça as ideias Que você acha que é de perder e esse mesmo jeito da minha forma Mas não se arrasta Falando oh. do que ele é um puma Ou que eu sou o timão Hakuna Matata Porque ele tá dominando a selva Você não é o um leão Eu não oh. sou de grito Sou de improviso, mano O também me falta Mas não faltam as palavras Levada pra mostrar Por ser que não adianta nada Você achar que é o oh. Aquilo que é o pit stop, nós estamos votando oh. que acabou. Não adianta nem trapacear Pra mim ganhar, é só mandar os versos que eu mesmo tenho. Nem tem que ultrapassar. Cê é suado, cansado e fudido. Fica olhando com o olhar de perdido. É agora que você já vai ver que você se fudeu porque trovou comigo. vai deixar? Quente como fogo, frio como gelo Mas você não entendeu, meu mano, é o de Mas não tá maluca, eu vou dar conta na curva E por é na curva que mora seu pesadelo Você se não entendeu? Vai se fodeu Que não tem medo de ameaça Eu que tô na pista, tá o dia que me garista Pra você me ganhar só se você quiser tropar, tá caralho Eu suave, vou continuar nesse grave O um ataque, no som, tô tudo bem Tô acendendo essa luz, nem preciso de neon Infelizmente você vai perder Porque agora é disco de vinil Se é um problema na curva, eu sou então Senna Virei lenda Brasil no... O você não entendeu? Você falou pra trocar meu pneu Gladiador, causa sua dor Essa lança veio do Coliseu Realmente eu vou trocar meu pneu Porque eu vi que a pista tá salgada Mas sua postura não é antiaderente Então tá molhada e você é derrapada oh!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 Não volto um pra aldeia Mano, nem preciso desse grito Chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê falou que é mito Mito Uou! no Brasil nunca foi da hora Que a mansão não falei sobre a Roma Falei sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império, dentro de Roma Uou! Uou! É só que eu faço tá? fica de boa Eu não sei se ele já não pude Vim fazer a vida e me virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou uma visão meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque você falou sobre sua carreira Depois que eu matar cê Se não tem rima, faz a e passa. Pra começar, esse maluco é uma piada. Já começo o um primeiro round pra te de pancada. Você vai andar bem que de decorada. As outras três volta é só rima gaguejada. Eu faço um freestyle. No fim das contas, cê não manja no detalhe. Na sua camisa do teste que tá no chão, o sangue não é do deck foi o pavilhão. Você quer tá uma piada, que essa cara só tirada, que é Mano, você tem uma só de quanto é zoado. Eu se me tranquilo, eu vou mostrar o marco improvisado. Sem voltar que vai, aqui eu quero rap. É máximo respeito, aperta o sangue na gente. He's a yeah. Ajuda pra ver se ela pode te ajudar. E pro terceiro, Link jamais mais veio que o Wash do Brasileiro. Manda bem, caralho. Mandamos decorar e fala que mata a próxima decorada é falar do Forro Aí é complicado, cê não quer amanhã é seu hoje sou brasileiro. o é Rap, caju e castanha. Cê tá ligado que me mata da hora. meu parceiro Pegada. Se a vida te der limão, você espreme e joga fora Não faz uma limonada, não que dizer o cara Porque nem pra isso eles não servem Não tem nem o um suco, é fruta seca Você já tá seguindo de verdade Mano, vai ser o um fim, breve. e arranca sua cabeça Moro em fruta. você sabe que agora não fiz salinha Não pago de louco Se a vida der limão, jogue nos olhos do inimigo Que ele não sabe de onde vai vir o soco Você tá entendendo, não é fruta Sabe que agora é banca, mano Essa aqui é a disputa, se contra se Não é banca contra a banca Você falou que você não viu, demorou então mano, que já exala Você tá no meio de um tiro, eu tenho cego, mas não é de bala Eu tiro, eu tenho de fala não. Não. Sem maldade faz a fileira que eu vou sair pipilhando os corpos A minha rima é verdadeira, pode dar até confusão, Mas eu verso é os primeiros socorros Manuque louque, minha vida vai é salvar Cê tá cagando, tá convulsionando, língua enrolando Tá difícil de escutar, tá difícil de Por isso, só que eu tô aqui com o código do sangue infinito. Ele hey. hey. hey. hey, é infinito. Mas calma, hoje eu já chego na disputa. Sangue infinito, por infinito. eu sou infinita. Você vai em cinco minutos, minha bala não acaba nunca. Falei, tá fruta, fale de GTA, sabe que ele é um moleque. Pra sair da batalha, eu é vou te picudar. E pra você sair voando olho é código de jetpack